Oi galera do YouTube, aqui é a Nilde Carvalho de Mata Verde, Minas Gerais E hoje nós vamos estar tá contando um pouco de Mata Verde Mata Verde tem quantos mil habitantes, mãe? É uma cidade grande ou é uma cidade pequena? Olha galera, Mata Verde tem 8.600 habitantes É uma cidade pequena, galera E Mata Verde fica localizada perto de onde aqui em Minas Gerais? Fica nos vales do Jequitinhonha. E fica perto de quais cidades aqui? Fica perto de Encruzilhada, do, da Vila do Café, Divisópolis, Almenara e Bandeira também, galera. Ela é conhecida como a terra do que, mãe? Olha, galera, ela é conhecida como a terra do café. Por quê mãe? É porque, galera, aqui tem muita roça de café, aí vem gente de fora apanhar café aqui, que o café é de ótima qualidade. É, galera, a renda do povo aqui é a, é a colheita do café que eles pegam e eles ganham um dinheirinho. É por isso, galera, que ela é conhecida como a terra do café. E do café, galera, eles tiram muito dinheiro, galera, para gastar no São João. E o que, que é o São João, mãe? O São João é, é uma festa lá na praça, tem barraquinha, tem bebida, tem de um tudo lá. E o São João também é, galera, uma fonte de renda, os que os povos daqui e os povos que vêm de fora, colocar as barraquinhas, vende roupa, bebida nas festas, de um tudo eles vendem. E quanto dura essa festa de São João, mãe? Olha, galera, a festa começa dia 22, termina dia 24. Dura quatro dias a festa. Olha, galera, e, e o que chama a atenção... É o melhor forró aqui de Mata Verde Da região nossa Vem gente de São Paulo Vem gente de Belo Horizonte Vem gente de Almenara Vem gente de todos os lugares Olha galera Vem pra, pra curtir a festa De São João E dançar forró E nos final de semana amanhã Tem algum lugar aqui pra você ir Em Mato Verde? Algum cinema? Algum restaurante assim Chico? Olha, galera, no final de semana, as pessoas vão para as roças, os bares, para as cachoeiras, tomar banho. Por quê? É, é porque aqui é pequeno e não tem lugar para ir. É, é por isso que eles vão para esses lugares. Então, o que, que tem de noite aqui para o pessoal tá indo? Olha, galera, aqui tem... As pizzarias, tem as lanchonetes, tem os bares para eles ir E o clima daqui, como é que é, mãe? Olha, galera, o clima daqui é muito frio. Um dia, se vocês virem aqui, vocês trazem o casaco, porque é muito frio. E como é as ruas aqui de Mata Verde? Olha, galera, as ruas daqui é tudo calçadinha, tudo bem organizadinho. E Mata Verde tá crescendo ou não, mãe? Olha, galera, Mata Verde tá crescendo. Lá pro bairro Alvorada, tá crescendo, tá loteando uns terrenos lá pra vender. Lá pro lado da Vila do Café também, tá crescendo. Ei, mãe, me fala uma curiosidade sobre Mata Verde aí. Olha, olha, galera, Mata Verde, extrema... Minas com Bahia. Um lado é Bahia e o outro lado é Minas. E um recado você quer deixar aí para o um pessoal aí? Qual que é? Olha, vou deixar eu vou deixar um recado para os caminhoneiros. Se um dia eles passarem por Mata Verde, pela estrada do Calvão, eles verificam logo os freio que a ladeira é muito perigosa, já teve vários acidentes. É muita curva, indo pra Mas já morreu gente nesses acidentes, descendo essa ladeira? Já sim, já morreu muita gente lá. A ladeira é muito perigosa mesmo. Pois é, galera. Se você estiver descendo a conhecida aí, ladeira do covão, você já para logo em cima e verifica os freios, porque essa ladeira é muito perigosa e já fez muitas vítimas fatais. Você está vendo essa plaquinha aqui, ó, que você escrito? É Olha, se vocês for novo, tiver vendo esse vídeo, for novo no canal, vocês escrevem para me ajudar. Se você estiver vendo esse vídeo, me ajuda. Inscreve e dá o um like. Se vocês for aqui de Mata Verde, galera, vocês inscrevem no meu canal. E se também não for de Mata Verde, inscreve. Eu preciso de ajuda para me crescer no YouTube. Eu preciso muito de inscrito. Se você estiver vendo esse vídeo a primeira vez, galera, inscreve no meu canal. Olha, galera, estou deixando outros vídeos no final desse vídeo, para vocês verem os vídeos ou inscrever no canal. Um beijão.